Decidir não faz parte do meu tempo. Optar pelo certo, é certo. Mas o que é, certo? Que caminho leva a qual direção? Acreditar na racionalidade é um dever. Mas dever a quem? A quem pedir? A liberdade é só para os ricos. E eles serão os escolhidos. Serão nossos donos. Nossos deuses. Nossa vida é a intolerância. Nosso lado é o lado negro. Ser pobre é ser criminoso. Deus, salve os ricos. Somos tantos e valemos tão pouco. Somos servos e não respeitamos. Queremos a paz. Não para adorá-la. Mas por medo da guerra. Somos muitos e nossa palavra não existe. Não conseguimos nos movimentar. Na miséria. Que sejam feitas as vontades dos ricos.